um vídeo perturbador que entrou para a história. Em 15 de março de 2015, divulgaram em uma página anônima no Facebook o registro de um ataque de bruxa a uma família na Colômbia. Prepare o coração, pois agora vocês assistirão a um fato real. Uma mãe acordou desesperada após ouvir um rosnado assustador ecoando ao redor da casa. Preocupada e com muito medo, acordou todos os seus filhos. Junior, Junior, Junior, papi, papi, levante se que outra que outras estão molestando. Outra vez? Outra vez, papi, Cristian, Cristian, vem, te acompanha, se esteja pendente, venga, cuide-me a minha, Que dizer que outras estão molestando. Por por favor, por favor. Vamos, preciosa, escutando? Seja o que for, parece que está muito próximo da porta. A ao abrir a porta, nada foi visto do lado de fora. Agora vocês entenderão o porquê que nada foi visto lá fora, pois quem lá estava já havia entrado e se alojado no porão sem eles nem perceberem. Preocupado com a família, a mãe e um de seus filhos desceram até o porão. Porscheto. Cámara. por Vamos. peligro No, por eso así Carla. En el nombre de Jesús. Ya déjenos en paz. En el nombre de Jesús. Sim, alguém com uma capa preta agachado logo à frente. Do nada, as luzes se apagaram. Foi quando de repente o que estava na escuridão correu na direção deles e, após o vídeo suspeita-se de que eles foram raptados por um clã de bruxas que se reuniam na floresta que circunda esta casa e realizavam sacrifícios humanos. Cientificamente, um amigo imaginário é um fenômeno social caracterizado por uma pessoa, um animal ou qualquer outra coisa inventada, geralmente por crianças com comportamento e personalidade elaborada. O problema é quando esse tal amigo começa a falar. No caso a seguir, um investigador paranormal conversa com uma criança sobre o seu amigo imaginário e em determinados trechos da gravação, é possível ouvir a entidade dizendo o que a criança deveria falar. Oi, Helena, como te chamas? Samantha. Ah, Samantha, que bonito nome. E quantos anos você tem? Cinco. Cinco anos? Que bonito, bebê. Oi, você hermanitos? Sim. Eu tenho um amigo. Ah, um amigo? Você vive aqui comigo? Sim. Um amiguito? Sim. Oye, y muchos años tiene Cinco. Ah, tienes tu edad, te con él? Sí. Oye, ¿y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Por qué no te raquí? ¿No quieres jugar? No. Ah. Oye, este. ¿Qué Cada mano. Siempre. Se seu filho conhecer um amigo imaginário, chame imediatamente um pastor, um padre ou um investigador paranormal, seja o que for antes que seja tarde, pois há relatos de amigos imaginários pedindo para a criança pular em piscina funda, se jogar da escada, pular pela janela do apartamento atravessar a rua sozinha, e por aí vai. Aqui temos mais um caso real e perturbador. Nas imagens, a transmissão ao vivo em tv aberta de uma sessão de exorcismo. Ato a todos os espíritos malignos, este jovem estava sendo atormentado por duas legiões de demônios assim que o padre entrou no quarto ele que estava dormindo Despertou na hora e começou a se debater em estado de desespero. En el nome de Jesus Cristo, el Hijo de Deus, contesto a verdade. José Enrique, como te chamas? Satanás, mm. mm. mm. em nome de Deus de Deus Hijo, em nome do Espírito Santo. No final, ele pega o crucifixo para atacar a mãe e o vídeo se encerra. O site informou que o jovem endemoniado deu com o um crucifixo na cabeça da mãe que sofreu traumatismo craniano e ficou em coma por três dias. Se você pensa que já viu de tudo, este próximo caso fez meu coração acelerar.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 Parece que uma mão gigante, como a de um lobisomem ou de um outro monstro, o agarrou e o arrastou para o fundo da floresta. Um fenômeno paranormal registrado na Jamaica chamou a atenção de dezenas de curiosos em um vilarejo da região. Um menino estaria sendo atormentado por um poltergeist que quer a todo momento tirar sua vida. Detalhe: o fantasma age na cara de pau diante dos olhos da população e das câmeras da imprensa. Muitos dizem ser uma brincadeira, mas repare o desespero da mãe.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 Sim, lá estava a suposta marinha sangrenta com seus longos cabelos negros cobrindo seu rosto desfigurado.